Olá, sou um consultor Remax. Olá, eu sou o próprio. Se eu ter a minha casa para venda, o que é que vais fazer por mim? Muita coisa. Um estudo de mercado, uma reportagem fotográfica, um plano de marketing, publicidade no teu bairro, promoção na internet, nas redes sociais, nos 10 mil colegas da minha rede Remax. E como fico com o teu imóvel em exclusivo, vais poder acompanhar tudo aquilo que eu fizer por ti. Calma! Eu ainda gostava de passar aqui o Natal. <risos>